Agora, algo como notas musicais como essas, aqueles de vocês que são músicos podem naturalmente tocá-las em dispositivos físicos, mas os computadores certamente também podem representar esses sons. Por exemplo, um formato popular para áudio é chamado MIDI, e MIDI pode representar cada nota que você viu um momento atrás, essencialmente como uma sequência de números. Mas, de forma mais geral, você pode pensar sobre a música como tendo notas, por exemplo, de A a G, talvez alguns sustenidos e alguns bemóis, você pode ter a duração de quanto tempo a nota está sendo ouvida ou tocada em um piano ou algum outro dispositivo, e então apenas o volume, como o quão duro um ser humano real pressiona essa tecla e, portanto, com quão alto esse som vai ser. Parece que apenas lembrando desses pequenos detalhes, podemos então representar realmente todas essas realidades humanas de outra forma. Então, isso é realmente uma lista de maneiras pelas quais podemos apenas representar informações. Novamente, os computadores têm todos esses formatos diferentes, mas no final do dia, e por mais sofisticados que esses dispositivos sejam, são apenas zeros e uns, pequenos interruptores ou lâmpadas se preferir, representados de alguma forma e cabe ao software que você, eu ou outros escrevermos usar esses zeros e uns de maneiras que queremos que os computadores façam algo mais poderoso.